Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Acabamos de sair de uma excelente, muito profícua reunião com o ministro das Relações Exteriores do Chile, querido amigo, chanceler Teodoro Oliveira, cuja presença, antes de tudo, queria saudar muito especialmente Uh, aqui em Brasília, a sua primeira presença em Brasília na sua gestão à frente da chancelaria chilena. Nós uh, constatamos, antes de mais nada, uh, o caráter muito especial da relação hoje entre Brasil e Chile. Uh, falamos de assuntos de toda a natureza, com, de maneira muito profunda, nós temos uma uh, afinidade de visões muito clara e uma... Concor eh, concorrência e uma convergência de interesses muito clara também. Eh, temos uma relação muito densa, acho que como nunca tivemos entre os dois países, eh, e que está produzindo resultados e tenho certeza que todos produzirá muitos resultados muito eh, rapidamente. Para eh, dar alguns exemplos de temas dos quais nós falamos, eh, bom antes de mais nada, reiterei os agradecimentos do Brasil pela ajuda que o Chile está prestando no combate aos incêndios na Amazônia, quatro aviões chilenos já operando no território brasileiro. Já nos foi mencionado que é uma ajuda da maior utilidade por parte das pessoas que estão na operação do combate aos incêndios. O Brasil agradece muito, o presidente Bolsonaro agradece muito ao presidente Pinheira por essa cooperação. Então, falamos muito da... É, necessidade de que, neste semestre, aproveitemos a presidência brasileira do Mercosul e a presidência chilena da Aliança do Pacífico, para é, concretizar a, a aproximação é, entre os dois grupos, já algo que se fala há alguns anos, mas ainda carece de instrumentos mais concretos, e vamos tentar, vamos fazer de tudo para que haja Uh, um instrumento concreto de aproximação e entre uh, e de uh, concatenação entre os dois grupamentos uh, ainda esse ano, durante essas duas presidências. E isso como um, um, um símbolo e um marco da uh, enorme importância de todo o nosso relacionamento econômico, também bilateral, entre Brasil e Chile. Uh, Falamos eh, de um tema muito especial também para nós, que é o tema da cooperação antártica, a cooperação eh, do Chile ao Brasil, eh, é fundamental para a nossa presença na Antártida, eh, o Brasil vai reinaugurar, como sabem, eh, próximamente a sua base eh, na, naquele, naquele continente, sua base na Antártida, e eh, a, a tradicional já, a cooperação que o Chile eh, nos brinda e a cooperação que temos em conjunto eh, em temas eh, científicos, eh, na, na Antártida, em torno de temas antárticos, eh, é uma, da maior importância para, eh, para o Brasil e de maior significado. Eh, outro exemplo, ficamos de eh, estabelecer um uh, grupo entre as unidades de planejamento político das duas chancelarias uh, para pensar o futuro da relação brasil chile e da nossa inserção internacional vamos ver como exatamente como vamos formatar essa uh, essa parceria esse grupo específico mas isso dá um sinal claro de que uh, queremos ver a relação para além do dia de hoje para além dos uh, temas imediatos com uma dimensão uh, estratégica uh, em toda a parte de ciência e tecnologia, aliás, não só na pesquisa em relação à tática, nós queremos aprofundar muito e falamos muito da necessidade de que a cooperação científica seja focada, seja focada em resultados que gerem produtos, gerem inovação e, e que é, não fiquem simplesmente na dimensão é, científica. Isso é outra é, coincidência de visão total que nós constatamos é, entre nós. Nós é, é, falamos, estamos muito perto de assinar um uh, acordo de cooperação em cibersegurança, isso uh, vai uh, ajudar na capacitação dos dois países nessa área uh, fundamental de, da segurança hoje, que extrapola os temas clássicos de segurança e cada vez é mais fundamental. constatamos também muita convergência e divisão nessa nessa dimensão. Uh, combate ao narcotráfico, isso foi uma uh, é um desafio que identificamos em comum, é um grande desafio para a nossa região, eh, e eh, ficamos de aprofundar eh, conversas, eh, aprofundar instrumentos de cooperação eh, para o combate ao narcotráfico. Eh, somente um exemplo da, do aumento da eh, prioridade brasileira né, nesse terreno, nós eh, vimos que o Brasil, eh, esse ano, eh, teve um recorde já de apreensão de cocaína, por exemplo, chegando a uma apreensão de 60 mil uh, toneladas, em comparação com uma média acho que de menos de 20 mil ao longo dos últimos anos. Isso, isso certamente reflete um esforço acrescido do governo brasileiro uh, no combate ao narcotráfico e, e, portanto, uma área onde nós precisamos de mais cooperação com os países da região e com o Chile, muito especialmente nesse caso. Uh, e uh, Para mencionar também um tema importante, uh, que é da uh, grande prioridade para os dois países. O Chile vai uh, sediar a COP25, né, a Conferência do Clima, agora, proximamente, em dezembro. Então, uh, nós, o Brasil está pronto a contribuir para o, o bom resultado dessa uh, conferência. Estamos prontos a levar uh, para a, a COP25 no Chile a uh, realidade sobre algo que está muito presente hoje né, no iniciário, a realidade da Amazônia, a realidade dos esforços das nossas políticas para a preservação da Amazônia, para o desenvolvimento sustentável, as realidades do caráter sustentável e respeitoso do meio ambiente da agricultura brasileira. Então, é, e tenho certeza de que essa contribuição, essa cara de um Brasil que é, protege o seu meio ambiente é, e que, ao mesmo tempo, tenta assegurar o desenvolvimento sustentável de sua população, será uma contribuição que nós poderemos dar a essa importantíssima reunião é, no Chile. Esse alguns exemplos apenas uh, do diálogo muito rico que nós tivemos, e uh, realçar que uh, temos, uh, mais do que simplesmente coincidência de visões específicas, eu acho que temos um, um sentimento comum a respeito uh, de como é essencial para o futuro uh, da nossa região uh, a amizade e a cooperação Brasil-Chile. Muito obrigado. Chanceler Rivera. Aí estamos em algum portuñol, em algumas partes, o resto é castelhano. Hoje oye teve te honor de me reunir com o chanceler Ernesto Araújo no marco da minha primeira visita oficial ao Brasil. Juntos, passamos revista aos principais temas da agenda bilateral, além de intercambiar opiniões sobre o panorama regional e global, no ámbito bilateral, Coincidimos no interesse de avançar numa relação estratégica que nos permita fortalecer os vínculos de longo prazo entre ambos países, oleando para o 2040. As relações económicas entre nossos países se encontram a um grande nível, situando a Chile como o segundo socio comercial de Brasil, mientras que Brasil é nuestro principal socio comercial de la região y el principal destino de las inversiones directas al exterior. En este sentido, destacamos la importancia de poner en vigor y de tramitar en nuestras respectivas cámaras y legislativos el acuerdo de libre comercio, suscrito en noviembre del año 2018 y que todavía, como señalo, requiere ser aprobado por los comercios con el canciller Araújo, también reiteramos nuestro interés mutuo y destacamos los avances en el proyecto de correo bioceánico entre Puerto Murtiño y los puertos del norte de Chile, el cruce de la cordillera de los Andes y el, los puertos chilenos están totalmente listos y operativos para recibir carga brasileña. Yo quiero recordar que se realizó hace poco, en los días 21 y 22 de agosto, en Campo Grande, una reunión ...para impulsar esta iniciativa. También conversamos sobre el puerto digital al Asia, al Asia y Sudamérica. Chile quiere impulsar, junto con otros países de la región... ...y principalmente con Brasil, una integración digital... ...no solamente entre nuestros países, sino que también... ...entre nuestros países y Asia y el Asia del Pacífico. Creemos que es importante para aumentar el flujo de la comunicación para relacionarnos directamente, en definitiva, para abrir nuevas perspectivas. En cuanto al panorama regional, compartimos nuestra preocupación por la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela, que afecta no solamente a ese país profundamente, sino que también afecta a toda la región, y reafirmamos la importancia que reviste darle una respuesta pronta a los venezolanos que están en una situación profundamente de afectación de sus derechos fundamentales, como también ver fórmulas de colaboración para que esto tenga una salida pronta. Quiero también señalar que reafirmamos el interés que tienen ambas presidencias pro tempore, la que ejerce el Brasil en el Mercosur y la que ejerce Chile en la Alianza del Pacífico, de impulsar procesos de convergencia entre estos dos grupos que signifiquen una esperanza hacia nuevos tiempos, hacia avanzar no solamente en la convergencia, sino que también en la comunicación con el mundo. Estamos muy contentos de estarnos aquí hoy. Ha sido una óptima reunión. Tenemos mucho trabajo conjunto por delante. Muchas gracias y buena tarde. Está encerrada esta ceremonia.